Vote Consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também compartilhando esse vídeo. deixa o seu like e vamos nessa. Antônio Carlos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do Fundo do Baú. É, boa tarde, Luciana Boa tarde a todos os amigos que acompanham a nossa é, transmissão. Eu que agradeço o convite. É, confesso que fiquei até surpreso pelo caráter diferente do programa, né, e eu acho que é uma oportunidade legal, até um pouco, é, descontrai um pouco no meio da tensão da campanha, né, muitas atividades políticas, a gente também tem a oportunidade de, de bater um papo com você, que tem um programa bastante animado. Obrigada, Antônio Carlos, para lembrar bons momentos da vida. Essa é a nossa intenção aqui é, no fundo do baú também. né? Bom, você é professor da rede pública estadual, do ensino médio, nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas já mora em São Paulo há mais de 30 anos. Foi isso o que eu pude aí levantar sobre você, casado e com uma filha adolescente. Ah, professor de quê, Antônio Carlos? Eu sou professor de matemática e ensino leciono no ensino médio na rede pública já há quase 30 anos. Uhum. E você se formou, é formado em matemática ou não? Eu, eu sou formado em matemática, eu fiz é, faculdade de ciências administrativas e contabilidade, mas depois é, é, fui dar aula e criei muito gosto, e aí fui, cursei, fiz o curso também de matemática, e me dediquei também por conta da atividade política no meio da educação, eu acabei me vinculando e criando raízes e relações profundas aí na área da educação. Bacana. Você foi um dos fundadores do, do, do PT, né? Lá na década 80, foi o PT? Isso. Ah, foi né No cometinho da década de 80, eu participei da fundação do PT no, no Rio de Janeiro, né, a partir da região de Petrópolis, onde eu morava, e cheguei a ser candidato a deputado constituinte pelo PT em em 86, e até que finalmente, por divergências políticas, nós, nós fomos um grupo expulso do PT, porque a gente tinha muitas diferenças naquele momento com, com a política que depois se aprofundou do PT de aliança com, com setores muito reacionários, da burguesia e tudo mais, e aí na década de 90 a gente participou da fundação do PCO, onde a gente participa da direção do partido até hoje. Maravilha. Antônio Carlos, você sabe que a gente pediu três objetos para você mostrar aqui para gente e para a gente poder conhecer um pouco mais da sua história pessoal. Quem é essa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade? Então, vou pedir para você começar aí com o primeiro objeto da sua escolha para mostrar para gente. Tá ok. Bom, me indicaram aqui, eu escolhi uma foto. É... Essa foto é. 1983. Tá, é... bem, tá ótimo. Tá ótimo, né? E você no e... meio ali dos seus Isso. pais? imagino? É no dia é, são com meus entre os meus pais, né? E é no dia da minha formatura, da minha primeira meu primeiro curso lá em... ainda em Petrópolis. Eu... eu estudei na Universidade Católica e fiz a curso de ciência administrativa. É... aí ah, eu eu, eu tenho muito a, em mente sempre a lembrança dos meus pais, é, porque para eles era um valor muito importante o esforço sobre o humano que eles fizeram. É, no caso, eu fui o único dos cinco filhos que eles tinham que teve a oportunidade de estudar. Né? Você qual é na, na escadinha? Eu estou no meio, eu tenho quatro irmãs. Uau, <risos> muito bom! Duas. É, na realidade, três na minha frente e uma depois de mim, na realidade. Entendi, entendi. Uma e então, eu acho que um, um sonho, em geral, da família trabalhadora brasileira, né? Em geral, é de dar aos seus filhos um futuro melhor do que aquele que os pais tiveram. Né? É... E os Embora... pais... O quê? Meus pais eram operários, a minha mãe da operária têxtil. E meu pai, ele começou na... ele era uma pessoa é, genuinamente do campo e que veio, como muita gente né que foi expulso do campo pelas condições de, de pobreza e é, suas terras sem condições de continuar no campo, veio trabalhar na construção civil e, por acaso, do destino, um dia faltou o cozinheiro na obra e ele se transformou em cozinheiro e ele terminou a vida, mesmo sendo analfabeto, ele ele cozinhava em restaurantes de luxo como chefe de cozinha, né, em Petrópolis, na cidade, muito, ah. tem muitos restaurantes tradicionais, ah. e, mas a principal lição que eu tenho dos meus pais, eu guardo isso particularmente do meu pai, um sentimento de, de classe, né, de é, ter uma compreensão de que a necessidade de é, lutar pelo bem comum, né, meu pai tinha uma, um sentimento classista muito, muito forte da necessidade da união dos trabalhadores. Ele sempre teve um pensamento de esquerda, com limitações. Ele era getulista, depois foi brisolista, né? e participou comigo da fundação do, do PT. E antes de morrer, já é já bastante já idoso, ele também participou da fundação do, do PCO. E eu vejo que ele é uma pessoa que é muito sinaliza muito para mim essa evolução até dar certo uma certa consciência política da classe trabalhadora, né? Uma das lições importantes da necessidade de defender os interesses do povo, os interesses nacionais, né? Mesmo sendo uma pessoa muito humilde, ele tinha essa essa compreensão importante. E minha mãe também, que foi uma figura muito é, sofrida, foi uma pessoa muito doente uma boa parte da vida dela, né? Como é, operária e tudo, mas que procurou fazer é, do esforço é, em torno da sua família e também em, em geral, né? É, eram pessoas que tinham muito um senso de, de bem comum, de unidade com a comunidade. Isso aí eu acho que foi uma... me marcou né? na minha vida profundamente e eu acho que tem muito a ver com a, com a minha história. Com a pessoa que você se transformou, né? Imagino realmente, então, o orgulho dos seus pais nesse dia aí da, da sua formatura e o seu orgulho né de poder estar tá, uh, uh, dando esse presente para eles né por certo é como eu, na realidade infelizmente né no Brasil também para uma larga parcela o problema do, da formação ela acaba se tornando uma ilusão né porque não há uma valorização é profissional não há um, não há uma possibilidade em geral para a maioria das pessoas de terem acesso à educação ainda continua sendo é, principalmente no nível superior, uma coisa para uma minoria, né? e também não há uma, uma, uma possibilidade de acesso, a gente vê a desvalorização profissional de setores como os professores, mas, de qualquer maneira, né? é, o conhecimento, é, para além da, das vantagens econômicas, é algo que ninguém tira de você. Né? É eu, sempre digo, eu sempre digo para os alunos que o importante é aprender, né? porque... Embora a educação seja muito atacada, aviltada, e não haja um interesse é, dos, governantes, né? dos governantes de estimular a educação, aquilo que se aprende é uma força, é uma, uma parte importante daquilo que você é. O que você tem, você pode perder. Né? Se hoje você tem um bem, um imóvel, uma casa, amanhã você pode... Nós estamos vendo a crise, quanta gente está enfrentando dificuldade que não esperava. Aquilo, aquilo que você é... O conhecimento ninguém tira, né? Exatamente. E o conhecimento é uma arma fundamental também para a gente poder é, mudar a realidade. Né? Não a formação acadêmica em si, né? mas para eu, eu, eu, como professor de matemática, eu assim, que o importante é que a gente consiga entender como as coisas funcionam, né? como são feitos os cálculos que nos apresentam, para que a gente não seja tão enganado como a gente, em geral, é, é cotidianamente. Verdade, a arma que temos, né? Vamos passar para o segundo objeto. O que, que mais você, você escolheu aí pra gente? Você é uma pessoa de guardar coisas ou não? Um, não, muito, eu guardo certas coisas. Eu gosto muito de livros, né? É, e, e às vezes eu sou meio descuidado, é, mas procuro guardar algumas fotos, imagens. Bom, aí eu selecionei, eu pensei num livro, que é uma coisa muito importante para mim. E aí eu selecionei esse livro é, que está aqui. É, minha A vida. vida é, é, bom, para mim esse livro ele tem uma. Leão Trotsky, dupla, escritor é, ruso, para quem não, não conhece, né? É. Tem uma dupla importância, né? Por ser. Uma, eu considero uma das obras mais fantásticas do, do Trotsky, né, que foi o líder da Revolução Russa. E eu, eu é, ao longo dos anos, me. me relacionei, me filiei à, à corrente política do trotskismo, né, que tem uma série de é, que é o marxismo dos nossos tempos, né? E aí daí a importância do livro, mas também o livro ele me foi me foi dado, né? Tem aqui uma dedicatória: "Caro Toninho", né? Não dá para, mas só para por um amigo, né? Tem, tá datado aqui é, de, e, de 82, né? Já fazem quase 40 anos. E era um amigo que. Ah. Eu tinha um, tive um grande apreço, ele era é, marítimo, né, da Marinha Mercante, onde eu atuei muito tempo junto com ele, com outros companheiros nessa, nessa, nessa categoria. Ah, ele, era a oficial, também? ele era oficial de máquinas da, da Marinha Mercante, o Alcides Matos, o Matão. E foi uh -huh. uma pessoa, foi um, um operário, um trabalhador que era muito. Também muito classista, eu fui morar no Rio... Nessa época eu já morava na cidade do Rio de Janeiro, né? E era uma experiência nova e eu estava mais longe da, da minha família, que ficou em Petrópolis, e ele foi um amigo, um amigo mais velho naquela época. né E também é uma lembrança, além da obra espetacular do Trotsky, que é uma espécie... Um livro que, muitos anos, é um livro meio um livro de cabeceira, que volta e meia eu eu trago para Junto de Mim, para reler, né? Esse aí está bem batidinho, dá para ver aí. Uma <risos> de novo. Exatamente. Ele tinha até uma, uma capa de papel que acabou se dissolvendo ao longo do, dos anos. Quer e... dizer que você é professor de matemática, mas que gosta das letras também, né? Gosto, gosto muito de história, gosto de poesia, né? tem bastante é, literatura em geral, principalmente os autores brasileiros. Eu gosto, tem tem uma, uma, um interesse grande pela pela literatura e pelas obras dos escritores brasileiros, escritores negros principalmente. E bom, é uma ao longo da vida a, a questão da dos livros é uma que também faz parte desse problema do conhecimento, né? De você também não se limitar àquilo que lhe oferecem como de ser crítico, né? Que é outra questão que a gente precisa trabalhar com, com os nossos alunos, com os nossos companheiros de partido, né? Nós, estamos, nós somos um partido que procura Despertar essa consciência, a dúvida, a busca do conhecimento, né? Porque não adianta. Nossa, o, jornalista, nossa... né? o jornalista também, a gente aprende na faculdade justamente a ser crítico, né? a falar, ah, aquele buraco está ali, nossa, olha esse buraco aqui da Sabesp, vamos dizer, está aqui e tá tal, não sei o quê. E você chega uma hora e você fala, não, mas por que, que esse buraco está aí há tanto tempo? né? Por que, que esse serviço demora tanto? E aí vai, né? Exatamente. É, e nunca. É. No momento, inclusive, que a sociedade está muito dominada por essa tentativa da força da propaganda, né, de determinados setores, até de determinados monopólios da comunicação que apresentam a verdade como uma coisa pronta. E a gente tem que formar uma consciência individual, mas principalmente coletiva, para mudar essa situação. Maravilha. Vamos ao, ao terceiro objeto? Bom, é... alguém me sugeriu uma camiseta aí, eu ia trazer uma camiseta de caráter mais político, mas eu falei, como nós estamos no, no fundo do baú, aqui estamos discutindo memórias pessoais, ah, eu preparei uma é... camiseta, está <risos> muito surrada. Papai, dá... <risos> é, quero seguir seus passos, olha esse é da sua filha. É um presente é, da minha filha nos primeiros anos de de educação pré-escolar, pré né, quando ela era, devia ter três, quatro anos. É. E, e eu, é sempre uma coisa que emociona a gente, né, e essa ideia do problema de você é, ser pai coloca também o problema de você pensar na luta por um futuro é, melhor, assim como eu falei no começo do programa dos meus próprios pais, né, e, ah, para mim, isso está muito relacionado a, a uma luta coletiva, porque eu, de fato, eu não acredito que a gente possa transformar a situação é, política, econômica, de uma maneira geral, no nosso país, de tanto sofrimento, né, através simplesmente de ações individuais. Quando muito, você, mesquinhamente, pode lutar para transformar a sua própria vida mas isso também, em geral, não produz muito resultado. Sim, se... adianta, eu costumo dizer, não adianta você ser feliz, se to... quer dizer, você não será feliz se tudo ao seu é. entanto não for infeliz. Né? É. A gente está num sistema em que todo mundo está dentro de uma gaiola, é que tem gente que está numa gaiola de ouro e tem gente que está numa gaiola de madeira, né? mas a vida de quem está na gaiola de ouro é só uma ilusão, mas ele, na realidade, é um, ele é um iludido, porque como a realidade é em torno da gente com fome, miséria, desemprego da maioria é tão ruim né se a pessoa ela é uma pessoa que se diz feliz ela é um iludido que não tá vivendo a não tá vivendo é, a realidade eu acredito que o mínimo de felicidade que você pode ter é lutar para transformar essa situação e oferecer uma perspectiva melhor para os seus filhos para as pessoas em geral da sociedade que convivem com você sua filha hoje tem quantos anos minha filha hoje tem 17 anos ela tá estudando para o vestibular e ela é militante ah. da juventude do partido também. Ah, vai estudar? Vai, vai tentar vestibular? Para quê? Ela quer fazer medicina, que é muito ah. difícil, mas ela está se esforçando aí, está estudando bastante. Vamos ver quantos vestibulares ela vai precisar fazer. É, é verdade, é um curso muito, muito difícil, muito concorrido, né? Agora, Exato. uma coisa, é incomum... Um homem, eu imagino, tá? Posso estar falando e falo, aliás, sem conhecimento, mas eu acho meio incomum um homem, um pai, guardar o presentinho que o filho deu na, na, né? no comecinho da escola. As mães guardam, a gente sabe que mãe guarda tudo. Agora, pai é mais difícil. Foi você quem guardou isso ou foi a sua esposa? Porque... Fui eu e eu ainda uso. Essa camiseta, eu uso, ela tá meio furada já. É, eu continuo usa. Eu continuo usando. É... Que bom é... que a é gente continua no mesmo formato De 17 anos é... atrás É uma boa coisa Talvez se fosse só para guardar Talvez eu teria esse descuido Desse né? ah. é, lado masculino Mas é, eu uso também como um, um sentimento Um apreço que, que eu tenho Pelos fortes laços de, de amizade De amor que eu tenho aí com, com a minha filha né E que agora também são laços de companheirismo Que a gente compartilha da mesma causa que maravilha! Você é casada há quantos anos? Eu já sou casado há 20 anos com a Roseli, ela é professora. Também professora. Também professora. Você é trabalhando em escola não? não? É, ela, ela já há muitos anos atua como diretora de escola. Ah. E eu a conheci numa escola que eu fui trabalhar e ela foi me dar bronca como diretora de escola por alguma coisa. E aí pintou <risos> aquele clima. Aí virou <risos> aí... é, o jogo. É, exatamente. <risos> Que estou a diretora. Okay. Maravilha. Antônio Carlos, foi um grande prazer conversar com você, te conhecer é, melhor, saber um pouco mais da sua vida. Te desejo boa sorte nas eleições e, e até uma próxima, se Deus quiser. Muito, muito obrigada por estar aqui no Fundo do Baú com a gente. Tá, um abraço para você e para toda a equipe aí do Fundo do Baú. E muito obrigado pelo convite e até uma próxima.